E aí gente, aqui é o Stick, trazendo mais um vídeo para o nosso canal. E no vídeo de hoje, galera, eu trago para vocês um novo projeto NFT, que envolve NFT Arts, jogo NFT, metaverso, realidade virtual aumentada e muito mais. É um projeto bem brisado, vocês vão perceber, tá? Então assiste esse vídeo com a mente aberta, e é um projeto que está bem no início, então pode ser que venha dar um boom ainda muito grande, está bem embrionário mesmo, então você pode acabar pegando oportunidade de entrar no início de um projeto que pode dar muito bom, né? Principalmente aqui no Brasil ele está bem no início mesmo, pouca gente ainda sabe desse projeto, então eu resolvi trazer aqui pra vocês, que na gringa já estão falando bastante. Então, bora parar de enrolação e bora conferir. E só pra começar aqui o vídeo também, galera, tô divulgando aqui pra vocês o Telegram desse projeto, porque já que é o projeto bem no início, vocês podem ver que tem só 11 membros. No final do vídeo eu vou comentar novamente sobre esse Telegram, mas cara, já entra lá. Pra iniciar esse vídeo, já entra lá, o link vai estar tá na descrição e no comentário fixado. Eu entrei aqui, já que eu vi que o projeto tá é bem no início, até conversei com o pessoal, falei, pô, vou divulgar pra ver se a gente cresce essa comunidade, porque vocês vão ver o projeto, cara, parece até que é promissor, é meio muito louco, mas é muita coisa. Vocês vão ver que tem metaverso, tem jogo NFT, tem realidade aumentada, tem artes. Então, assim, é um projeto que eu visando assim. Pode ser que dê muito bom. Então já entra lá, de graça, né? Você pode entrar, a gente vai vendo se a comunidade vai crescer, você já vai ficar sabendo por dentro das datas e tudo. Então, entra lá, galera. E bom, galera, basicamente o nome do projeto aqui é Metania Games. E logo no início aqui no site, inclusive o link vai estar na descrição pra vocês, mostra ali você entrando numa realidade aumentada, né? Com óculos VR. E aqui você meio que entra num metaverso. Essa que é a ideia deles. E é um metaverso bem brisado. Tem um foguetão ali que vai saindo. Tá vendo? Olha só e aí você vai para lá no espaço, vocês vão conferir aqui, olha só, tem um astronauta meio que como se fosse num planeta ali do espaço, você entrando ali, imagina isso na realidade aumentada, e tem aqui umas naves espaciais, ali uma guerra espacial perto de alguns planetas, no meio da galáxia, né no meio do universo você continua entrando aí, parece uma matrix e tudo mais, e ali um novo mundo também, com umas artes bem bonitas, então é basicamente isso, tá depois volta tudo aqui, ó volta tudo e acaba aqui, Metania Games então essa que é a ideia, bem por cima aqui do projeto, bem brisa, né? Como eu falei pra vocês. E descendo aqui, cara, começa aqui a explicação deles. Então, Metania Games é o seu, o nosso mundo. Em qual você gostaria de acreditar? Ele foi projetado e continua sendo projetado para criar um universo altamente projetado? Ou é um sonho? Então, isso aqui, essa frase é até meio confusa, né? Parece que eles querem fazer uma realidade aumentada, um projeto ali onde você entra e você, como se parecesse que você tivesse numa simulação. Meio que uma Matrix eles querem fazer, olha só que doideira, né? E aqui eles falam do Metania, né? Que é um sistema de mapas que abrange histórias, tempos, realidade e virtualidade. Esse sistema faz de você o parceiro da idade dos seus sonhos. Cada mapa consiste em 100 itens colecionáveis e quando todas as coleções publicadas estiverem esgotadas, a próxima era começa. Aqui está a era de Metânia, Ou seja, aqui é a parte do metaverso, tá? Basicamente tem até aqui, olha só aqui, uns terreninhos passando aqui. Então aqui é a parte do metaverso, terrenos vão estar à venda, né? 100 terrenos apenas, é né? bastante escasso, né? Isso aqui, dando certo, pode se valorizar, tá ligado? E é basicamente isso. E assim que vender esses 100 terrenos aí, vai ter mais uma era desbloqueada, então assim envolve tanto metaverso quanto venda de lands né virtuais quanto que artes né parece que é feito em forma de artes esses terrenos a gente tem visto bastante aí quem tá no mundo das artes NFTs terrenos em forma de arte né e aqui em si as artes né então no mercado NFT então aqui tem algumas coisas para gente ler ó então primeiro o mapa NFT que eu falei zonas em localização será publicado e um código especial será dado para coleções NFTs compradas então basicamente falando da autenticidade aqui do seu NFT e da sua Lende aqui que vai ser né o mapa o mapa deles, o metaverso dele, vai ser em Lendes. Também fala que é um design gratuito NFT, né? um free design, né? Livre assim. Será publicado com os mais altos estágios da imaginação. É um código especial que será dado para coleções NFTs compradas. Os produtos dos sonhos de nossa equipe técnica de design e desenvolvimento encontram você neste telhado. Você pode examinar as etapas de produção dos documentos. Tá um pouco aqui não tão bem a tradução, mas dá pra entender da equipe aqui, falando do sonho deles, que é esse projeto, tá? E tem mais nos documentos que a gente vai ver, né? Mais sobre o projeto Night Paper, tá? E aqui também fala do jogo NFT, onde personagens do jogo, inventários, episódios e muito mais vão ser lançados ainda. Como eu falei, o projeto está no início e vai ter aqui todo um código especial dado para colecionadores. Então, basicamente é. É isso, galera, vamos prosseguir aqui. E aqui fecha com vamos jogar. Então, a realidade encontra o mundo da fantasia em Metano Universe. Nossos jogos para celular e VR, né, que é o óculos de realidade virtual, estarão com você em breve, então aqui ainda não tem nada. Então, galera, como eu falei, o projeto ainda é no início, você pode acabar investindo nesse projeto se você achar que faz sentido, né, não uma dica de investimento. Você faz a sua análise e vê se faz sentido, afinal o dinheiro é seu, mas enfim, o projeto tá no início, parece bem engraçado até, inclusive, ó, parece que vão ter vários tipos de personagens do mais, dos mais diversos tipos, né, alien, mulher, robô, um monte de coisa aqui, mó brisa mesmo, então parece um, um metaverso aí bem divertido, e aí ainda por cima vai ter pra celular, tá, isso me chamou atenção, muito importante, e também VR, né, óculos de realidade virtual, então se você achar que faz sentido investir em algo que pode ser promissor, você pode estar... Tá entrando, certo? Aqui também tem um pouquinho do blog deles, então fala aqui, por exemplo olha só, o site do metano está sendo renovado com uma interface amigável certo? Aí fala, você sabia que os usuários que entram no ranking de pontuação do nosso jogo para celular podem ganhar prêmios em dinheiro? Isso aqui é muito importante, tá galera? É uma coisa simples, mas é muito importante tipo assim, é um jogo NFT realmente, né? Então vai dar sim para jogar e ganhar dinheiro, se você tava com essa dúvida, pode ficar tranquilo que vai dar para jogar e ganhar dinheiro, né? É só você, tipo, ser top do jogo, né? Pegar ranking do jogo e aí você vai ganhar dinheiro. Também eles falam aqui que estão felizes em anunciar a parceria com a Solar X então tem essa parceria aí, tá? Eu não conheço, mas você pode pesquisar mais a fundo, se você achar interessante. E aqui, parceiros desenvolvido por, e aqui a gente vê, galera, principalmente Binance Smart Chain, importante. E é bom, a gente vai se aprofundando mais aqui no projeto, tem a parte de mercado, onde tem aqui três categorias, tá? Então aqui tem alguns NFTs, e como eu falei pra vocês no início, tá? Tá envolvido com NFT Arts aqui, vamos clicar em ver tudo? Então assim, eles estão com um trabalho forte aqui em Arts, tá? Então tem artes comuns, tá? Por exemplo, a gente pode ver aqui, tem algumas artes raras, certo? São três raras aqui. Tem algumas artes lendárias e tem aqui as artes épicas, tá? E aqui a gente consegue ver tudo, alguns à venda, olha só, e alguns é, vendidos já também. Beleza? Então assim, bem, bem legal, né? Eles fazem um trabalho de arte aí, metaverso, realidade virtual, é muita coisa que você fica meio perdido, mas tá muito bonita as artes, pelo menos, né? E aqui clicando a gente vê que tá na rede Ethereum aqui na OpenSea, então isso dá uma certa segurança. Vamos clicar pra ver um pouquinho mais, ó. Metania NFT Cards, Olha só. E realmente a gente pode ver que tá bem no início ainda, tá? 12 itens, um dono por enquanto apenas. E tá aqui, ó. Tudo tá aqui no OpenSea, né? E agora vamos ver um pouquinho aqui do white paper para ver mais detalhes do projeto. Tá bem de boa aqui o white paper para ver. Então, primeiramente, Tokenomics. O Token chama Metania, rede BSC, BEP20, fornecimento de 1 bilhão. E aqui tem a distribuição tá? do programa, tesouraria, equipe, contribuintes, IDO, né? Pré-venda, venda pública e tudo mais. Você pode pausar e ver com calma, né? E aqui também é algo muito importante o roteiro, né? Então, como eu falei para vocês, eles estão na fase, não é nem fase 1, é fase 6. Eles colocaram aqui, tá bem no início, galera. Por isso que eu eu tô mostrando esse projeto pra vocês, é um dos projetos que eu mais cheguei a ver no início pra trazer aqui pro canal, porque cara, você entrando no início do início do início, é mais chance de lucro aqui eu vou falar um pouquinho do mercado, tá? que vai ter categorias pra você comprar, lá a gente só viu arts, né? Mas vai ter as lentes né? Os terrenos pra você comprar, e coisas pro jogo, né? Itens pro jogo, personagens é, além das artes, né? Que estão chamando aqui de cartões, né? Aqui eu vou falar um pouquinho da gameplay que é basicamente um jogo, é um jogo de três fases, compostas por um personagem principal e seis personagens no total o personagem principal, Vega, conta a aventura de outro personagens, e nessa aventura que começou com Vega eles agem ombro a ombro, contra as dificuldades que surgem em seu caminho. Existem missões e etapas para enfrentar esses desafios e para começar uma nova vida sob a liderança de Vega As histórias são constantemente atualizadas e ocuparão seu lugar nas páginas da história, então... E também aqui fala do mapa, né, que vai ser em realidade virtual, que vai ser registrado como NFT e vai ter uma quantidade limitada de terrenos, e os proprietários desses terrenos, que vão ser em 3D, em realidade virtual e tudo mais, tem poder absoluto sobre o terreno, você pode escolher o que você faz com o seu terreno. E é basicamente isso, tá galera? Aqui tem as redes sociais deles, Twitter, Discord, Instagram, Facebook Telegram. Mas o que eu mais quero falar pra vocês aqui é o Telegram, galera, porque como eu vi aqui, tem só 11 membros, tá bom? Então até entrei lá no Telegram e falei, poxa, vou ver se eu ajudo vocês a crescer aí. Galera, entra lá agora, primeiro link na descrição, entra no Telegram, vou deixar também no comentário fixado. E assim, galera, esse projeto aqui, realmente, ainda tá bem no início. Então, galera, não tem nem muito o que investir ainda, tá? Você pode até comprar as artes, se você acha que vai bombar, né? Vai ter o token, inclusive, a gente vai ver agora rapidinho ainda. Mas assim, tá bem no início. Então, então no Telegram vai se você achou interessante obviamente né você decide pô mas se você achou legal entra lá que a galera vai fortalecendo a comunidade vai interagindo vai tirando as dúvidas vai conversando e se o projeto dá certo você já vai estar tá por dentro de quando vai ter as datas e tudo mais não custa nada ficar lá no Telegram é um projeto que pode é, dar certo, assim, no meu ver, assim, mas é muito no início ainda. Então, por isso que é legal só entrar por enquanto e ver lá o que vai acontecer. E só pra fechar aqui, ó, vocês podem ver que já tá aqui na Swap, tá? Então, metania Games, Metânia, eu posso aceitar aqui, tá? Então, por enquanto, galera, realmente, é só se você realmente quiser pegar bem no início ainda, acha que vai dar certo, cara? Tu pode pegar aqui. Vamos ver quanto tá. 1, um, tá 0.01, tá 1 centavo de dólar, tá, galera? Então, tá um preço barato. Qualquer um aqui com 1 real consegue investir em alguns tokens. Então, é aquilo. Não é uma dica de investimento, a decisão é sua, o dinheiro é seu você faz o que você quiser, se você acha que tem sentido aqui tu investe né, você acha que esse projeto pode dar certo ele é meio que tipo um Roblox né bem engraçado, você acha que vai dar certo mano, você investe aqui ó, sei lá, 10 aqui, dá 10 centavos 100, dá 1 um dólar tá ligado? Então assim, se você achar legal, você pode estar investindo direto na PancakeSwap e segurando, rodando esse token aí para caso no futuro dê certo o projeto lançar, você pode vir a ter uma valorização né, e é isso aí galera, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, não vou enrolar mais, o vídeo já ficou grande, então é basicamente isso, se você gostou, comente sua opinião, deixa o like, se inscreva se, você é, se inscreva se você é novo, que todo dia tem vídeo de NFT, jogo NFT, criptomoedas e muito mais, tamo junto, valeus, falou!